Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos e já vamos dar início aqui a mais uma leitura para o signo de Ares. Então, vamos lá! Como está o momento de Ares? Desprendimento e desafio. E vamos complementar com esse outro tarô. Dez de ouros, dez de paus, as de copas e rei de ouros, ok. Ares, a carta do desprendimento com a carta do desafio, fala de situações que vem te tirando do seu equilíbrio. Porque, ditando você se preocupar, aquilo se torna um desafio maior do que é. E o momento mostra que se você sair um pouco da situação, vai ver que esse desafio aparente, é um benefício muito necessário para te ajudar. É tipo assim. Solta, para de ficar olhando para a chuva. Ela só está ali fazendo limpezas boas. E logo o sol chega. Você quer prosperidade, mas pressionando ela não vem. Te gerando um cansaço. Porque você tenta agarrar resultados de uma vez só. E um momento só. E há todo um processo que não dá para ser feito correndo. Porque você se cansa. E sobrecarrega o seu dia. Então... Abra o coração para soltar o que for preciso ou se desligar da expectativa por resultados. Tenha esse amor por você de diminuir cargas emocionais nessa situação que você está passando e ocupe o lugar de bom administrador que enxerga oportunidades em meio a crises e cuida e filtra de tudo com equilíbrio, não levando para o coração ou se deixando abater. Então, pega esse obstáculo para estudar possibilidades e não para te paralisar no primeiro desafio. Se o que você quer muito está difícil. Aí é hora de elevar a frequência e extrair o máximo do seu poder interno. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Contemplação Quando nenhuma ação é permitida, no momento, o exercício da contemplação nos ensina a olhar os fatos por outra perspectiva. Olhar simplesmente a natureza da experiência. Sem qualquer tentativa de mudá-la. Aprenda a ressignificar o que não pode ser mudado Essa carta é uma carta que fala muito de Tudo é aprendizado Até os momentos que são mais desafiadores E eles só saem da nossa vida Depois que você absorve aquele aprendizado Então, se você está em um momento Que você gostaria de mudar, mas não consegue, ou gostaria de ver resultados melhores e até se sacrifica em busca disso, mas também nada muda, é o momento de aceitar o que não pode ser mudado, ficar bem no momento atual, para que você possa ir fluindo com a vida, mudar esse momento de um jeito mais leve. Sem que isso te cause um peso muito grande, um sacrifício, uma luta sem fim. Porque isso até paralisa a mudança de acontecer. Vou até citar aqui o mantra dessa carta. Eu contemplo a vida com o olhar divino. Então faça esse mantra. Eu contemplo a vida com o olhar divino. E veja tudo mudar, tá bom? Gratidão.